A gente está um ano viajando pela Europa, fazendo Broker Exchange. Ou seja, a gente troca algumas horas de trabalho por dia por alimentação e hospedagem. Agora a gente está numa fazenda na Inglaterra, mas a gente já passou por vários países. E não só em fazendas, mas também em casas de famílias, em hotéis e em hostels também. A gente trabalha com coisas diferentes todos os dias. Fazemos coisas que a gente nunca queria imaginar e acabamos aprendendo muito. Nesse tempo de viagem a gente já trabalhou como fazendeiros, jardineiros, carpinteiros, pintores e muitas outras coisas. E tudo isso sem precisar de experiência anterior. Hoje em dia, que a maioria das pessoas trabalha na frente do computador, a gente acaba esquecendo um pouco da importância do trabalho manual e de trabalhar em contato com a natureza. E é muito bom poder resgatar isso. A gente trabalha poucas horas por dia, mas se a gente fizer as contas do quanto a gente economiza com hospedagem e alimentação, dá até pra dizer que a gente nunca teve um salário tão alto na vida. Os programas que a gente usa para isso são o UF, o Workaway e o e eles funcionam assim. Você paga uma taxa de inscrição e aí você tem acesso a uma lista de hosts em diversos lugares e aí você escolhe onde você quer ir e é diretamente com os lugares que você entra em contato. Os três programas funcionam basicamente da mesma maneira, mas a diferença é que o UF, ele é só para trabalhar em fazendas orgânicas. Já com o Workaway e o helpex dá para trabalhar também em fazendas orgânicas, mas também em outras fazendas que não sejam orgânicas em casa de família, em hostels, hotéis, bares em qualquer tipo de lugar. Outra diferença é que o Ufi você tem que pagar uma taxa para cada país que você for, enquanto o Workaway, o HelpEx, você paga uma taxa e pode ir para qualquer país. Mas para quem quer vivenciar a vida no campo, como é o nosso caso, o Ufi vale bastante a pena, porque além dele ser o mais antigo deles, ele é o que tem mais oportunidades de lugares para ir. A gente só usou esses três por enquanto, mas tem vários outros, inclusive alguns gratuitos. No nosso site a gente tem uma lista com vários, então se você quiser é só ver aqui na descrição do vídeo que tem um link para lá. A gente não paga hospedagem e nem alimentação enquanto a gente está nos lugares, mas todos os outros custos são por nossa conta. Então qualquer transporte até chegar até o lugar, seja de avião, trem, ônibus, e qualquer passeio que a gente quiser fazer nas cidades por perto e qualquer outra coisa assim. Muita gente pensa no Work Exchange como uma forma bem barata de viajar. E na verdade é mesmo, mas é muito mais do que isso. É difícil imaginar outra maneira de viajar com uma imersão cultural tão grande. A gente convive com as pessoas no dia a dia, acaba conhecendo lugares que a gente nunca iria conhecer se a gente estivesse viajando só a turismo, E sem falar na comida, a gente não gasta com restaurante, mas temos experiências gastronômicas totalmente autênticas. Se você se interessou, então dá um like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Facebook e no Instagram. Dá uma olhada no nosso site, jornalaviva.com, que a gente sempre escreve sobre as nossas experiências lá. E não esquece de compartilhar com os amigos.